O Zoom é a prova que, em alguns casos, cheatar no CSGO vale a pena. Vale muito a pena. Vamos analisar o caso dele. Comprou um cheat... Do bom, provavelmente... E aí? Da boa. Configurou da maneira mais legítima possível, exceto no Bunny Hope, porque... Assim, desculpa, gente. Por esse começo, vocês já viram a minha opinião sobre o Zoom. Ele é cheatado. Basta pegar e analisar os melhores jogadores de CSGO do mundo. Simples, o Device, Shiro... Enfim, nenhum deles. Nenhum deles jogam daquela maneira. Acertam o Bunny Hope de maneira tão fácil. O Zoom, sim, usa um hackzinho... É cheater No mínimo, no mínimo, no mínimo Um script de Bunny Hope Mesmo assim, ganhou uma legião de fãs 685 mil inscritos Milhares de views E já que você vai ter um milhão de inscritos No vídeo de hoje, eu irei jogar igual o Zoom Brincadeira rapaziada, no vídeo de hoje estaremos reagindo aí aos dois últimos vídeos que o Zoom postou em seu canal Ambos em 2023, um há 10 dias e um ontem Será que ele ainda chita? Será que ele ainda chita na cara dura? Na época que eu comecei a assistir, lá em 2019, era descarado irmão, assim <risos> Não tinha como defender Vamos ver a digo do Zoom E essa mironga aí? Não, não, não, não, não, não, essa bala não existe, essa bala não é não.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 você que é fã do Zoom Eu dei a minha opinião Assim, a né? minha opinião é que ele é cheater Eu não estou xingando ele Não estou ofendendo ele Nem ninguém da família dele É a minha opinião, tá ligado? Talvez daqui um tempo eu mude Talvez daqui um tempo aconteça alguma coisa Que me fará achar o contrário Por exemplo No começo eu achava que o Todd era cheater Eu falava isso abertamente aqui no canal Mas eu sempre respeitei o Todds Nunca xinguei o cara Nunca, é, enfim, denunciei Pedi pra denunciar E nunca dei hate Porque eu sabia que tinha probabilidade dele não ser cheater E isso aconteceu O cara entrou pra um time consideravelmente grande Um time internacional Jogou o campeonato Zulano, jogou bem, provou que não era cheater. E eu voltei atrás, é né? normal, tá ligado? Eu, tipo, eu posso dar minha opinião. Só tem que respeitar. E a minha opinião é essa. Se assisto, tá o que você o Você não já esses você já o do outro lado? Quer dizer, era minha opinião, pelo menos dois anos atrás. Não assisti esses dois vídeos que ele postou ainda. Vamos assistir? O primeiro é bem curto. Ele postou no dia 6 de janeiro. Vamos assistir juntos aqui e no final, cada um de vocês comenta aí embaixo o que acha do Zoom: cheater ou pro? Vamos lá, galera. Aí a tela do inimigo morrendo pra ele. No scope HS. Antes, né? Runbust com bunny. Aqui normal, assim, a impressão é que ele sempre tá jogando contra a prata. Olha o bunny do cara da frente, ele é do amiguinho dele. Não, mano, isso é muito raro, de verdade. Eu nunca vi o Simple fazendo isso em live. O zoom vai fazer? Pô... Eu não, eu não acredito. Eu não confio. Mas assim... Não deixa de ser um vídeo satisfatório. Né? Pela edição... Tudo muito liso, muitos FPS. Enfim. Não deixa de ser um vídeo satisfatório. Por isso que chama a atenção. Mas... Desculpa, rapaziada. Até aqui, algumas coisas dava pra defender. Algumas coisas. Não dá pra passar um paninho. Rapaziada, vocês irão notar que apareceu uma sujeira de pó branco, né? Por coincidência, perto do meu nariz. Mas, tá muito longe de ser Algo que talvez vocês estejam pensando aí. É só farinha, tá ligado? A minha esposa fez pão, ela teve que sovar o pão pra sovar a massa. Tem que jogar a farinha. Ah, vá, é mesmo? Eu fui lá, mexi na cozinha, essa farinha foi na minha mão, que quando eu passei no rosto, ficou perto do nariz, enfim. É Sim. só isso. É só isso mesmo. Sou Maradona, manito. Isso daqui foi um script descarado. Não, gente, desculpa. Põe, põe um Cacerato, põe o Yuri, põe o um Drop, põe o um Art. Põe o um cara mais nerd do CSGO aí. Põe um, põe um NQZ pra fazer uma parada dessa. Não, gente. Não, gente. Que, que é isso, cara? que, que é isso, cara? Yes sir. <risos> não, o que, que é isso, cara? O que, que é isso, cara? Ele é o cara que vai aparecer ali na cabecinha, mano. Olha. Não, não, não, não, não. Não. Não, não tem como, mano. Não tem como. Cara, não, não tem como, mano. Tá, essa movimentação é ok, treinável demais. Essa já é uma movimentação legítima, mas quando você vai o contexto geral. Não. Ah, cachorro, mas peraí também, né? O cara posta vídeo há quase 5 anos Se ele fosse cheater, já teria tomado ban O ponto, rapaziada, é que só um script de Hope Dificilmente dá ban Segundo, ele não está jogando em servidores oficiais da Valve, né? Dá pra ver aqui no primeiro, segundo do vídeo dele Um chat personalizado, colorido, enfim Não é algo da Valve Vamos assistir esse segundo vídeo aqui, ó CSGO Go, but is 1000 FPS have you, uh, have you ever asked yourself what you are going to do? Nossa, aquela bala não pegou Agora que eu reparei Aí é a Valve agindo contra Aí ó, um caso de justiça divina do CS O cara quer chitar e os deuses do CS Não permitem que essa o que aconteça Isso é bem bizarro Era pra ter pego mesmo Tome Toma! <risos> Essa movimentação é bem difícil, tá? É bem difícil mesmo, mas dá pra fazer de maneira legítima. Eu queria muito. Eu queria muito ver a telinha desse Mary. Puta. Mary Test. Vamos ver a deagle do Zoom. Pegou a K no ar. Tome. Ué, eu nem vi o cara. E essa mironga aí? Não não, não, não, não, não! Essa bala não existe. Essa bala não é nenhuma. Não. Oh. E vai ter gente nos comentários me xingando. Vai ter gente nos comentários defendendo isso daqui. Pô, a impressão que que ele sempre tá jogando contra a prata, mano. Ó. Oh. Agora ele foi um pouco prata, né? É só, é só pular zoom. Ué? Ah! Ó <risos> oh, a continha que ele tá jogando. Vou provar que algo de estranho tem. Zoom jogando em servidores que não é da Valve. Ó, oh, isso aqui é um servidor que não é da Valve. Isso daqui. É um servidor que provavelmente também não é da Valve. Não é, ó. Olha o chat ali, ó. Isso daqui não é servidor da Valve. Isso daqui é o um jogando em servidor da Valve. Olha como as balas não pegam. Olha como que ele pina tudo. E aqui dá pra ver que além de jogar em contra prata, é um servidor da Valve. Que tem a opção de reconectar, enfim Mas o Zoom, na minha opinião É isso, rapaziada Lembrando, na minha opinião Ele joga... Quer dizer, aí já na é minha opinião É certeza, né? Deu pra ver Ele joga em conta a com patente pôs, baixa Cheatado. No mínimo, no mínimo, no mínimo No melhor cenário Com um script de Be Hope Enfim <risos> Um Dois e cinco. Olha o outro É prato, coitado Nem, nem escutou, velho foi oh, cortou oh, do nada ali, deu. Nem deu pra ver o que aconteceu. Ajuda nós. Não, se ele matar aqui varado, sem ver o cara, eu... eu acabo o vídeo. Se ele der um varado no meio, no scope. Ok, ok, Tá, fechou. Não foi no scope, então tá suave. Não me enganou, eu pensei que eu Isso não aconteceu Eu não consigo acreditar nisso rapaziada Não mesmo, mano Não mesmo Vamos falar que ele tá agitado por conta da fonte de CS dele que é diferente Galera, nada a ver isso, tá? Dá pra mudar facilmente, mexendo ele nos arquivos do jogo Mas, sei lá, eu não arriscaria Oh meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu que você... Ah, eu só passei, passei O que? O que? Ele está Wow. Cara, isso eu não sabia, hein Não mesmo Olha ele aí de novo Ah, ele é bom, né, mano Tipo, ele não é, ele não é ruim também, não ele, ele sabe jogar Também não tem nada de errado ele jogar em conta de patente baixa, tá ligado? Pô, tem tudo que cresceu fazendo isso Não tem problema nenhum, trabalho da hora, tá ligado? Tipo, quer dizer, não é da hora, mas é conteúdo Ele joga bem, tá ligado? Eu não tô julgando ele por... Por jogar em conta de patente baixa. Pô, tá criando conteúdo dele ok, mas ele cheita, cara. É meio óbvio. Ele também dando aí pra isso. Óbvio que ele sabe que ele cheita. os clientes também sabem, enfim. Ele já tá aí pra criar o conteúdo satisfatório, gostoso de assistir. O cara é isso, tá ligado? Tipo, tem os seus méritos, mas cheata. Não dá pra falar que não. Mas cheata, guys. Cheata, cheata. Não tem como não. é da hora, hein? Chegou da garçã. Emerald. Medusa, medusa, cara, tem umas 15 aí ó. Insanas Mano, cara, que, que é isso, cara? Trocou a Dilma por uma USP sem silenciador Foi plantar a bomba Plantou, conseguiu e voltou com o silenciador Que que é isso? Qual que é o sentido? Eu vou testar essa parada, Não foi nada mas... ah, era, era bug visual, era bug visual Era bug visual, porque olha ó, ó o barulho O barulho é como se estivesse sem silenciador É bug visual, bug visual Nossa, deixou o amigo aí, eu, aí, eu, aí humilhou o cara, né? Mas era prato também Mas deu uma humilhada, mas deu uma humilhada Jogando cashzinha Case. Cara, deve ser divertido, mano. Deve ser divertido. Você comprar uma conta prata aí com seus amigos, ficar jogando CS, testando só fazer highlight, deve, deve ser divertido. Mas eu não consigo ainda acreditar no bunny Hope dele, mano. Não consigo. Eu não consigo. Não consigo. Oh, meu Deus, ah não gente, desculpa mano, isso não é prata 3 não, isso é prata meio, não tem como Não tem como, não tem como, ele tá jogando na conta madeira A patente é madeira 3, não tem como <risos> Holy shit não, gente. Para. Se essa bala pegasse, ia acabar o vídeo. Juro. Aquela bala não tem como. Errou a movimentação que ele sempre faz. Marotada básica, né? Pra pegar o retake da B. Ver, vai dar Falando, o cara tá jogando na patente. Black Man, don't turn bom, é bom, é bom, é bom. Não tem muito esforço aí. Ah, Aqui para você, aqui está. que não é Tem nem muito que bing, ficar falando. Bing, bing. Oh. Tem outro chegando aí, vai aparecer. <laughs> Mas é uma resenha do caramba também ele e esses amigos. Well. Oh my god, I'm so good. Right. Oh my god, I'm so good. What's going on? I'm headshotting him. I'm panicking. Sensibilidade oh. alta também, hein, <Brandy>. Eu me recuso a ver isso. É o último lance do vídeo também, me recuso. E poupo vocês aí também. Enfim, depois de anos sem assistir o Zoom, Zan, tanto faz. meu veredito, a minha opinião é a mesma do começo do vídeo. E a sua opinião? Qual que é a sua opinião sobre esse cara? Galera, vamos divulgar o canal. Se você não for inscrito, se inscreva que é só um clique. Esse clique faz toda a diferença pra mim. Passem aqui todos os dias às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Opa, 1337. Fá,